Financiamento coletivo, a vaquinha virtual, ou a vaquinha eleitoral, como você preferir? Vamos lá. É possível financiamento coletivo é permitido para as campanhas? Já falei anteriormente que a partir do dia 15 de maio dos anos eleitorais, os candidatos, ou melhor dizendo, os pré-candidatos, porque em 15 de maio nós não temos candidatos, né? O candidato, ele só é considerado como tal depois que ele registra a sua candidatura. Antes disso, ele é um pré-candidato com permissão para arrecadar para a vaquinha virtual. Cuidado! Partido político, pega seu amarelinho, sua marcação, suas cores todas de canetas, aí marca texto e grifem, que partido político só pode fazer arrecadação por financiamento coletivo lá no período eleitoral. Quando é o período eleitoral? Qual é o marco do período eleitoral? A convenção daquele partido. A partir da convenção daquele partido, ele pode fazer o financiamento coletivo para aplicar em campanhas. Qual é a vantagem? Nenhuma. Porque no período eleitoral... Assim que passou a convenção, o candidato é registrado e depois ele vai ter a conta aberta ali, ele vai poder fazer ele próprio, a arrecadação diretamente. O financiamento coletivo, a vaquinha virtual, ela é vantajosa quando o candidato utiliza dessa permissão do dia 15 de maio porque acaba sendo uma forma dele divulgar a sua pré-candidatura. Ele pode, quando ele divulga dentro dos critérios das, da norma, lá da propaganda eleitoral, ele pode fazer a divulgação da sua vaquinha no site daquela instituição arrecadadora que vai estar cadastrada previamente na justiça eleitoral, aquela instituição arrecadadora Aquela instituição do financiamento coletivo, ela vai ter um site com as informações do candidato, do pré-candidato. E ali, você, de alguma forma, você está colocando né, a sua campanha, entre aspas, na rua. Né? Você pode, dentro dos normativos, dentre as exigências da norma, dizer que você é pré-candidato e que você tem uma vaquinha aberta em financiamento coletivo. Então, é importantíssimo, é uma possibilidade muito bacana de divulgação da sua pré-candidatura, mas é, uma, é uma, uma possibilidade que exige cuidados. Por exemplo, é comum alguns candidatos mais simples, às vezes, não terem tanta familiaridade com a internet, e aí pede para a esposa, o filho, alguém que está mais ali, né, o filho de nove anos que domina toda a internet fazer ali um cadastro na sua, na, naquela empresa de vaquinha é, de, de financiamento coletivo. Pois bem, se aquele cadastro naquela instituição arrecadadora, que você só pode se cadastrar, você só pode é, firmar né, os, a sua, é, os seus documentos, se cadastrar para receber recurso daquela instituição é, arrecadadora, se ela estiver previamente cadastrada na Justiça Eleitoral. Lembrando que a Justiça Eleitoral cadastra previamente com aquelas exigências que estão lá no artigo 22 da 23.607, uma série de exigências. Ela tem que operar com arranjos de pagamento, ela vai ter que, um, vai ter que apresentar um rol de documentos. A Justiça Eleitoral não diz que a Aquela empresa está credenciada, que ela é boa ou que ela é ruim. Ela diz que aquela empresa está cadastrada porque ela apresentou, ela atendeu aquelas exigências dispostas burocraticamente naquele hall da 23607. Mas ela não diz que é uma boa empresa ou uma empresa ruim, que trabalha bem ou que trabalha mal, que prejudica ou auxilia candidatos. Quem vai ter que ver isso é você, candidato, pesquisando, perguntando para outros candidatos que já utilizaram em outras eleições, pesquisando na internet as reclamações que aconteceram nas eleições passadas, conversando com quem já utilizou dessa possibilidade. Agora, se você não tiver, não fizer lá o seu cadastro, né, sua, no seu nome candidato, esse dinheiro, quando você tiver em campanha, ele não vai poder vir para você. Porque ele está no nome ou da sua esposa, ou do seu filho, ou do seu vizinho, ou do rapaz da Lan House que fez para você. Então, primeiro cuidado. Ter isso, esse registro, né? da sua pessoa candidato, no seu pré-candidato, a sua pessoa física do pré-candidato, no seu CPF, que vai estar vinculado depois ao seu CNPJ de campanha. Então, prestem atenção, porque acontecem muitos problemas aí nesse sentido. Todo doador que aportar recursos ali, que fizer doações na sua pré-candidatura, né, para a sua possível candidatura, tem de estar individualizado lá. Nome completo, CPF, o valor que doou, qual foi a forma dessa doação, se foi em dinheiro, se foi em cheque, como é que isso se deu, a data em que essa doação ocorreu, tudo individualizado. O site vai ter disponibilizado, o site da vaquinha virtual, né? vai ter lá disponibilizado a lista com os doadores e as doações, instantaneamente sendo atualizado a cada nova doação. Emissão obrigatória de recibo. Esse recibo não é recibo eleitoral. A entidade arrecadadora é quem emite um recibo para cada doador, sob responsabilidade da, de, da própria entidade, nesse recibo constando a advertência que se ultrapassar o limite dos 10% dos rendimentos brutos oferidos no ano anterior ou da eleição dessa pessoa física, ela estará sujeita à multa, aplicado à soma de todas as doações no período eleitoral, lembra que os 10% para a pessoa física é, são todas as doações que aquela pessoa física fizer a todos os candidatos ou pré-candidatos no período de 15, a partir de 15 de maio ou durante a campanha, é o CPF do doador nacionalmente, para aquelas eleições, não se exige recibo eleitoral para o financiamento coletivo. Na hora que esse recurso chega lá, na hora que o candidato tem a sua é, conta bancária aberta, não adianta só ele estar registrado como candidato, se ele não tiver a conta bancária aberta, onde é que esse recurso vai chegar? Na conta pessoal dele? Não. Só quando ele tiver a conta doações para a campanha aberta e tiver com seu SPCE instalado bonitinho, porque ele cumpriu o mantra das preliminares, registro, CNPJ, conta bancária, SPCE instalado, aí ele vai receber aquela grana do pessoal que doou por financiamento coletivo para ele. Se ele não for escolhido em convenção, não se tornar candidato, não houve o requerimento da sua candidatura, a entidade arrecadadora vai devolver para todos aqueles doadores, pessoas físicas, essas doações. Lembrando que todas as vedações que envolvem as doações normais de campanha envolvem as doações do financiamento coletivo. Não pode ter uma doação de uma pessoa jurídica, não pode ter uma doação de um permissionário, um taxista, um feirante, um dono de banca de revista, um mototaxista, as mesmas vedações que vale para o período da campanha, valem para o período da pré-campanha no financiamento coletivo desse pré-candidato que está arrecadando aí por meio da vaquinha virtual. Tem de ser dada ampla ciência a candidatos e a eleitores sobre as taxas administrativas que estão sendo cobradas pelo serviço, então lá na página da vaquinha virtual tudo isso tem que estar claro, explícito, tudo tem de ser informado, tanto para a Justiça Eleitoral, quanto para o candidato. Todas as informações relativas àquelas doações que estão acontecendo de forma instantânea, imediata. Tudo acontecendo ali. Pode haver doação por meio da vaquinha? Pega lá seu amarelinho, seu marca-texto, informação que muita gente tem entendimento equivocado. Analistas, meus colegas que estão aqui assistindo. Não há qualquer impedimento para que as doações por meio da vaquinha sejam acima de R$ 1.064,10 por dia, não importa. Pode ser maior do que esse valor. O valor limite de R$ 1.064,09 é só para doações em dinheiro, diretamente feitas lá, na entidade arrecadadora da vaquinha, naquela empresa lá da vaquinha. Se uma pessoa física quiser fazer doação no financiamento coletivo, via financiamento coletivo, para aquele pré-candidato, no valor, por exemplo, de R$ 5 é totalmente permitido. Porém, isso tem que ser feito por meio de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado. A confusão que se dá aí, é porque na norma diz que toda vez que uma doação for igual ou superior a R$ 1.064,10, não pode haver intermediários que a doação teria que ser diretamente da conta do doador para a conta do candidato. Porém, o próprio normativo traz que não há problema na vaquinha virtual eleitoral haver a doação de recursos acima de R$ iguais ou superiores, né? porque R$ 1.064,10 já é o marco para ser em cheque ou transferência eletrônica. Se for PIX, PIX identificado com CPF ou CNPJ, no caso aqui vai ser só CPF, porque CNPJ só é permitido para partido e candidato, nesse caso aqui vai ser doação de pessoa física, então... Sempre identificado. Só pode usar pix se for com identificação do CPF. Então, tomem cuidado também. E, e analistas, já vi é, diligências né, questionando, pareceres é, opinando pela desaprovação das contas com determinação de recolhimento para o Tesouro de doações acima desse valor por ter sido por meio da vaquinha mesmo tendo sido por transferência eletrônica. Então, é um equívoco aí na interpretação do meu colega analista, isso é totalmente permitido, os normativos amparam essa possibilidade. Já falamos que para que esse montante de recursos seja liberado, já vai ter que estar com a conta de campanha lá aberta, a movimentação desse recurso é, obviamente, na conta doações para a campanha, que é a conta que movimenta recursos que estão vindo de pessoas físicas. Você não vai movimentar isso nem na conta fundo partidário, nem na conta FEFEC, por óbvio. E se não for solicitado o registro, a entidade vai devolver os recursos. Já falei de tudo isso, movimentação na conta de campanha, já podemos passar para a próxima tela. Toda vez que essas doações forem lançadas no SPCE, você vai lançar individualmente pelo valor bruto e aquelas taxas cobradas vão ser consideradas despesas. Então você não lança no SPCE o valor líquido, você lança o valor bruto como receita que está entrando, ingressando nas contas. Esse repasse, na hora que ele é feito, a transação bancária é identificada lá com o CNPJ daquela entidade arrecadadora. Só que essa entidade arrecadadora, e coloque aí também asteriscos, você tem que conversar com ela antes para saber se ela tem o layout, aquele layout que ela vai te mandar da planilha, lá das colunas, para que você possa fazer a importação do arquivo no SPCE. Porque se esse layout lá, que já é pré-definido, no próprio SPCE já traz, né? A gente consegue acessar no próprio sistema qual é o layout, como é que não é. Se essa entidade arrecadadora, ela não souber ou tiver dificuldade ou fizer um arquivo com o layout, é, incongruente com o que é exigido para ser importado pelo SPCE, você vai ter que fazer o lançamento manual. E Gente, eu já vi campanhas com arrecadações, mas assim, muito boas pela vaquinha virtual. Já vi candidato fazer campanha, 80% da campanha dele ter sido feita com vaquinha virtual. Depende das realidades. Em eleição municipal isso acontece bastante, em eleição geral acontece bastante, depende das realidades locais, né? Nós somos um país continental com realidades múltiplas e com histórias, né? Com projetos individuais de lideranças múltiplos e diversificados. Então, você que é acessória, você que é... É, assessor de prestação de contas, mesmo você que não é nem contador, nem advogado, hoje a gente tem né, vários é, assessores que prestam serviços como administrador financeiro ou mesmo no administrativo das campanhas, quando você tem o conhecimento do regramento, você consegue orientar seu candidato até levantando, né, sugerindo hipóteses que ele possa fazer arrecadações. Qual é o grande cuidado que você tem que tomar? Não gastar o dinheiro recebido se você não tiver certeza que aquele recurso está identificado, que aquela fonte não é vedada e que todos os rigores da, do regramento foram cumpridos. A partir disso, entrou na conta bancária, está certo que aquilo é de pessoa física, não é permissionário de serviço público, está ali amparado, ah, as, ah, o valor bruto foi registrado, as despesas com aquelas taxas que foram cobradas estão lá lançadas nas despesas, você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Mas é importante você ter o conhecimento para melhor orientar. Então, fique atento a todos os detalhes que pode ser Aí uma possibilidade. A grande vantagem da, do financiamento coletivo, não restam dúvidas, é a possibilidade do candidato poder falar um pouco mais sobre a sua pré-candidatura né, e arrecadar aí um dinheirinho que só vai chegar para ele lá na hora da conta aberta.